1, um, Teltonelis, a ABB 2, Gabriel Medeiros, do SESI na 3, Gabriel Gonzaga a ABB, na 4, Pedro Sansone, Pinheiros 5, Daniel Bordim, a Panitu 6, Fábio Capossi N1, Mora Lacerda 7, Natan Silva, do Pinheiros na 8, Lucas Pellegrini, Natação Americana tá aí 23, 16 fechando para 12, 11 a liderança já de Pedro Sansone Vai chegando aí para a vitória, na raia 4, Pedro Sansoni, do Pinheiros. Fica na segunda posição, raia 5, Daniel Bordin, da Pani, Semi e Tu. 51, 18. Terceiro lugar, na raia 3, o Fábio Capossi, da N1, Moura Lacerda. 51, 54.